Agora vamos falar sobre o webcam. Eu adoro a webcam porque dá um efeito super Tumblr às fotos, para além de que não precisa de nenhum tripé, porque o computador funciona como um suporte para a câmara e podemos colocá-lo onde quisermos e com o ângulo que quisermos e também foca automaticamente o que é perfeito. Eu fiz-vos um vídeo sobre como tirar fotos com a webcam e vou deixar o link na descrição para poderem ver. Todos os computadores têm um programa para utilizar o webcam. Não se esqueçam de colocar o temporizador e o múltiplo ao mesmo tempo. Assim vocês conseguem várias fotos separadas por segundos e assim dá tempo para mudar de posição, de pose, de ângulo, do que vocês quiserem. Como as duas câmaras anteriores, a câmera compacta também foca automaticamente em vocês. Por isso é uma coisa que vocês não se precisam de preocupar. Vocês podem utilizar um mini tripé, um tripé, ou até a colocar a câmara em cima de qualquer superfície. Como a câmara não faz movimentos muito bruscos para focar, não há problema em usá-lo sem tripé. A câmara compacta dá-vos a opção de temporizador e também a opção de disparos múltiplos. E dá para usar os dois ao mesmo tempo, o que é ótimo. Para esta câmara, aconselho-vos a usar um tripé. A câmara movimenta-se um bocado a focar e é mais segura assim. Se vocês não tiverem um tripé em casa, podem sempre usar uma almofada Dessa forma a vossa câmera fica mais segura. Vocês podem investir num comando para a vossa câmera que custa cerca de 5€ e dessa forma podem tirar foto, focar e também se quiserem adicionar um temporizador de 2 segundos para cada foto. Se vocês não quiserem comprar o comando ou não o tiverem, podem sempre focar primeiro manualmente, colocando um objeto grande no sítio onde vão estar. Ou, como é o meu caso, colocar o selfie stick mais ou menos no sítio onde vão estar e focar manualmente assim. Depois só precisam de acionar o temporizador e o disparo múltiplo para terem várias fotos sempre focadas. E agora vou-vos falar sobre a GoPro. A GoPro é a única destas câmaras que eu vos falei que não tem ecrã. Nós não conseguimos ver muito bem o que é que estamos a fazer, estamos a apontar para o sítio certo e por isso mesmo aconselho-vos a instalar a aplicação Capture, que é a aplicação oficial da GoPro e isso vocês só precisam carregar no botão de trás e carregar onde diz app. E agora neste momento eu estou um, a ligar a câmara e dentro de momentos vamos ver aqui no telemóvel o que é que estão a ver, vocês estão aí e eu estou aqui. Oh. Esta aplicação é super fixe porque vocês podem uh, começar a filmar Carrocando apenas em um botão, vocês podem, vocês podem mudar as configurações da câmera, vocês podem mudar um, a qualidade da vossa filmagem, a qualidade das vossas fotos. Vocês podem colocar em disparo múltiplo. Ao colocar no botão, ele vai-vos tirar várias fotos durante um determinado tempo, por exemplo, de meio em meio segundo, de um em um, de dois em dois, por aí assim vocês têm tempo para se dirigir para o sito onde vocês querem fotografar, mudar de pose de vez em quando e ter muitas fotos, quando for a altura de editar e de publicar, tiramos 30 fotos e agora vou ver as fotos, aqui nestes quadradinhos, 9 quadradinhos, uh, vou carregar para ver o que é que aconteceu, esta foto sou eu a pousar a câmara, e 30 fotos muito rapidamente. Isto demora um bocadinho de tempo a tentar perceber as melhores formas de tirar fotos ou como é que o nosso corpo vai ficar. Esta lente é bastante diferente de todas as outras câmaras que eu falei agora. Esta tem aquele efeito fichar, ou seja, as coisas vão ficar sempre um bocado distorcidas e uh, nós temos que entender como é que isto funciona, por isso temos que testar e experimentar. Para usar a GoPro vocês podem usar um selfie stick. Os selfie sticks oficiais da GoPro são muito caros e eu por engano descobri um selfie stick no eBay que funciona para a GoPro e fiquei super feliz quando descobri que o que eu tinha comprado funcionava para a GoPro, por isso em vez de gastar 50 euros, gastei cerca de 3, 5 mais ou menos. Vocês também podem usar a GoPro com este suporte que veio com a GoPro e vocês podem colocá-lo em qualquer sítio. Eu também reparei que esta GoPro encaixa perfeitamente no meu tripé grande. Vejam na vossa casa se há alguma coisa que vocês consigam usar como suporte a GoPro porque basta um bocadinho de criatividade e certeza que vocês conseguem arranjar alguma coisa que funcione. Espero que este vídeo vos tenha ajudado a arranjar formas mais fáceis de tirar fotos sozinhos. E espero que vocês tirem muitas, muitas fotos. Não se esqueçam que vocês podem sempre me perguntar o que vocês quiserem. Podem me mandar mensagem no Instagram ou comentar aqui no YouTube. Se for uma pergunta bastante fácil de responder, eu respondo nos comentários. Mas se for uma pergunta um bocadinho mais complicada de explicar, eu faço um vídeo, como fiz neste caso. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vemos-nos no próximo. Your little brother never tells you, but he loves you so